O homem mata pastor por convidá-lo à igreja e bebeu o sangue da vítima em Belfort Roxo Fábio de Souza Brito, de 38 anos, foi preso em flagrante. Veja a vida. Não, querido, não é que forca, é que Caraca, que é tá falando... É, não, é não, é não é machuca é mesmo, é deixa machucar. É ele. É ah, deixa machucar tá ele aí, machucou, deixa aí, deixa machucar cara. mesmo. É isso aí. Deixa machucar bode, ele bode. mesmo. Aí, agora que é né? É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Sempre foi machão, gosta de tirar foto, né? Matar ele, Tava onde ele? Na laje. Ele tava onde? Ele? Ele tava onde? Na laje? Na laje. Muito covarde, é. mano. Você é covarde. te chamou pô. pra igreja você pra matar o cara, rapaz. Tá ligado, pô, tu um covarde de covardia legal, é. mano. Não, ninguém vai bater não. não, ninguém vai bater não. Tem que falar Tem só que a verdade. É. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá Tá te tá chamou pra igreja, rapaz. Tá te tá chamou pra igreja. tá te chamou pra igreja pra matar o cara, rapaz. Foda-se. é um covarde, Covarde é tu, pô. Covarde é tu, rapaz. Covarde é tu, É, o safado. Jora. Bora, bora. Bora. Deixa a agora. Vamos fala é oh, fala <risos> de falar dentro, tá? Foda-se! Dentro boca aí, cara. Não não posso falar não, tô resolvendo um negócio cara, cara. Falou? daqui a pouco tu me dá. É, aqui não, Tô com no Fabe mundo, aqui, tô com o Fábio aqui. Pô, pô, pô. Liga na chamar isso, de tá vídeo. Não faz isso não, cara. Tu tá possuído, cara. Dá pra tu matar o tá cara sem necessidade, cara. Tirar a vida de um. Tá pra trair, vou te falar que é muito covarde. É né? Você não eu tinha que ter morrido passou, Eu tinha que ter morrido Se eu soubesse Quem vai, quem vai quem vai, tá eu não tinha que ser socorrido Eu não tinha que ser socorrido Se eu soubesse que eu fazia isso Eu não tinha que ser socorrido Eu vou filha da puta Lá dentro do hospital podia ter ajeitado você lá dentro do hospital Tem que matar ele Segundo relatos da polícia, o pastor Ronaldo Calazans Inês, de 56 anos, teria convidado Fábio de Souza Brito, de 38 anos, para visitar sua igreja e lhe entregou um folheto evangelístico, quando foi atacado pelo homem. Ainda de acordo com os policiais, depois de assassinar o pastor o criminoso ainda teria bebido sangue da vítima. Moradores ficaram chocados com a crueldade do crime. Testemunhas disseram que Fábio reagiu após o pastor ter entregado um panfleto e convidado ele para ir à igreja. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like.